aí, rapaziada Carmante, estamos começando mais um episódio de Dave O que que acontece? <risos> rapaziada, já passamos pelos maiores vilões do game. Estamos chegando agora na parte final do game. Simplesmente nos resta equipar o Sebastião para aguentar esse novo nível que está chegando agora, hein, nível final. O Cabernet guardou 10 mil de líquido verde e vamos equipar agora. Ação e diversão. Rapaziada, parte o cinto aí, VAP. Rapaziada, já tava no shopping center outra vez, hein? Joseph, got to be alive. Beleza, missão encontrar o Joseph. Capítulo 14. Motivos ocultos cavernais. Rapaziada, sem luz não dá pra ver nada, tio. Beleza. Rapaziada, vamos descer aqui na moral. <risos> Cuidado aí, Sebastião. os pedaços de pau no meio? tá meio. Olha aqui o estrogomino de abacate bem no cantinho. Me dei, Beleza. Até agora me, me parece tranquilo. Vamos somente vasculhar aqui, ó. Oh, sempre tem item, hein? Sempre tem essas muniçãozinha perdida. É uma, mas um tiro de escopeta vale muito, hein? É a verdade. Beleza, ó, tem uma salinha super benta aqui dentro, ó. Ó. Oh. Rapaziada. Sujaram a parede aqui, hein? Mestruaram no local. Ai! Eu tô calmo, rapaziada. Tá bom? Oh, meu Deus. Esses zumbis são tudo arquitetos, tio. Engenheiros e tudo mais. Beleza. Oi. Oh, rapaziada, oh, deu certo. Beleza. Ó, oh, flechinha benta. Gavetinha no. Nunca... Rapaziada, não sei por que eles faz gaveta nesse jogo, tio. Oh, meu Deus. Olha aí, só o caverninha falar. Tamanho e família dentro da gaveta. Beleza. A última gavetinha aqui, hein? Nada. Rapaziada, tem um Macintosh, é, ué. tranquilo, tem um fax bento aqui, parece um... Não, não, não, não. É só isso mesmo. Ah, Rapaziada, a, cade a cadeira tá seguindo caverninha, ó, fósforo tio, não cabe. Uh -huh. Um fósforo, tá cheio. Vamos respeitar que tá cheio o bolso do Sebastian. Se não cabe, não cabe. Tranquilo, só <risos> que ele pode tio. É um pote gigante, pode colocar no bolso, tranquilo. Granada do o meu Deus. Rapaziada, o fragmento de mapa número 76. Rapaziada, vamos a granada, hein? caverninha tem altas granadas aqui. Tá, tá marcando, tio. Ô, caverninha, acabou de, de passar uma treta super maligna no cabeça de cofre. E não usou nenhuma granada. Tranquilamente. Peraí, tio, peraí, peraí. Ó, salabenta. O oh, quê? Rapaziada, tá, tá rolando amizade aqui dentro, hein? Que isso, tio? E aí? Ô oh, meu, o que? Ele quer tirar mais, hein? Será que o Loki se acerta? Vai lá e vê! Rapaziada, eu vou o que o Caverninha tá fazendo. Não sei! Agora no momento. Vamos acertar a perninha desse Loki? Ó, ai, cai, oh, Frost, fim, Frost! Ah. Fim! Ô oh, meu Deus, já acabou, acabou com a balada. Tranquilo. Rapaziada, é, eu pensei que dava para pegar esse negócio, hein, tio. Olha o tamanho ali, tio, do estrogomilho turbo de abacate. Ai, ai, ai. Ah, ah. Oh, meu Deus, pegou, hein, pegou, pegou na quina. Ah. Rapaziada, vale a pena, vale a pena, tem que voltar, ó, ó. Oh. Rapaziada, você bate não quer correr não, hein. Mesmo ter uma bomba explodindo na cara dele, o rim dele dói. Ah. Mas é, pare, pare, pare, tá, tá, tá simples essa parte Pega, ó, oh, por trás da porta mesmo Isso Valeu a pena, hein, pegamos um, aqui o estrogonel Seu de abacate Simplesmente vão voltar a sala da turbinação Na cadeira mágica, vap Rapaziada, é ex exatamente o que o vai fazer A é, tiazinha espera, hein? Vap Rapaziada, as flechas ainda podem ser equipadas por um preço barato, eu acho que compensa, hein tio? Vamos simplesmente, de momento, melhorar as flechitas, hein? A Cucar mais uns essa explosiva aqui no nível 4. Oh, beleza. Já, oh, meu, já foi tudo dinheiro, hein? O jogo, pelo amor de Deus, hein? Rapaziada, outra coisa que precisamos aumentar é a reserva das flechas, só dá pra deixar 3 de cada uma. Ó, oh, vou aumentar 4 cada uma. Bele... Já é alguma coisa. Pap! Beleza, rapaziada. De volta a cena. Ó, oh, Sebastião chegou pico dando a porta. Vamos descer esse shopping center aqui, tio. Ó. Oh. Busca de um lugar melhor. Ô, oh, meu Deus, peraí, tio, olha isso. O que já? Ô, oh, jogo. Ixi. Peraí, tio, eu tô cuidando daquele. Sai daqui. Ó, descobri, hein, tio. Aí, aí. Ô, oh, meu Deus. Aí você brinca com fogo, hein. Ó, oh, cadê o outro lock. Meu, eu, o cara tá fazendo compra. É, o quê? Ô, meu Deus, ele tem tá um cortadinho na mão. Olha o zóio dele, ó, ó. Rapaziada, aí cair, tio, ó, ó Pra você ficar quietinho ah! Rapaziada, queimamos o lock ali Esse cara aqui, dá do verde, hein Vamos ficar esperto É, o meu, sobrou uma bala só, hein Tranquilo, tio, Vamos de peito, tá de boa Tem dois tios de escopeta. Ai! O roça, jogo! Uh, que foi isso? O cara tava colado na parte com adesivo Ah, oh, meu Deus o arminha, rapaziada, o cano da é meio torto, vou ter que pegar uma arma de guerra. Tio. ó, essa aqui não tem como errar, tio. ah, explode Beleza, rapaziada, o cara tá fazendo ketchup aqui, será que vai deixar um item pra nós? Não Morreu no local, tranquilo ah, Rapaziada, eu, eu vou deixar essa bomba pra trás, porque o que acontece? Tio? Ah, se explodir ali, você já tá ligado, né? Caverninha voa e não tem continuação de gameplay Rapaziada, marcas de sangue altamente sinistra Mais marcas de sangue Beleza, já, já ó, avistamos um potezinho verde ali Não vá seco tio, não vá diretamente nele Assista primeiro os trailer, ó The Pig Tem altos filmes em cartaz tio, Ah, oh, meu Deus, agora você pode pegar Rapaziada, tá rolando uns um filmezinhos legal hein, White Fog aqui, pá Rapaziada, ó, ó, ó, os zumbis são tão espertos que eles colocam os filmes de lançamento Pra te distrair e te bicudar hein Vamos jogar esse jogo direito, ó, oh, tá rolando um espelhinho aqui, será que tem como ver os caras por aqui tio? Rapaziada. Metropolitana, ô oh, meu Deus do que aqui, aqui tá a guerra, os caras tá tudo escondido. Motorista de busão, policial, cobrador de bilhete. Ô oh, meu, será que tem um refrigerante aqui pelo menos, tio? Rapaziada, é, tá, tá tá vendo os locos tá tudo pendurado, tá tendo uma balada. E agora, tio? Ó, vi que esse zóio primeiro aqui, ó. Ô oh, oh, tio, você varou? Ô oh, meu Deus, todo mundo menos o Loki! Pera aí, gente. Vocês ficam quietinhos. Oh, meu Deus. Tem um milhão de cara. Oxi. Eles têm arma. Onde? Oh, meu Deus. É a, a sombra mortal, hein? Rapaziada, os caras têm tirador de elite. Rapaziada, ó. Caverninha apagou o tipo, <risos> Vamos ter que ir na amizade, tio. Encontrar os caras. Ó, ó, tiro de rifle ali. Beleza. Não vá ser Ó, entre no vagão 2. Procure itens. Você viu que acabou a missão da escopeta, né? Beleza. Tem um item aqui, ó. VAP. Tranquilamente. Vom, vamos descer na guinha. Vagarosamente. Ó. Ó, ó. Tem como tacar um foguinho nesse lock? Ó, um a menos já, tio. Ó. Isso. Será que ele escuta? Rapaziada, não escutou, não, hein? Be be beleza. Ó, ó. Tem uns lock ali, ó. O Marcelinho em turbo ali tá, tá com uma sniper gigante. Ó, oh, meu seringa, hein, tio? Ó, oh, meu... Aí dá pra começar a jogar, hein? Ó, oh, antitétano diretamente na veia. Beleza, rapaziada. O Marcelinho tá ali de, de, de olho. Vamos tacar tá só um frostinho, ó. Dois a menos. Olha lá, ó, beleza. Vamos de boa. Ó, ó, ó. Rapaziada, Monstro Bill. Monstro Bill é um cara altamente crucial na balada, hein? Se ele ver, já era. Tranquilo, eu tô três a menos, Tio. Tranquilo, essa parte é assim mesmo ó Ô, meu, fala que é bomba não, hein Rapaz, é bombeta? Oh. Rapaz, já deu certo <risos> Essas bombetas aqui, ultimamente, não tava dando muita alegria pro caverninha uhum. Iponizamos bala de escopeta e tudo mais A gente tem loca aqui, já dá pra brincar ele por trás Se der certo, que ele vira Não vire, tio Isso, ó Ó, o primo Franquinho tá chegando Ele achou Achou Que, é, Franquinho? Ô oh, meu, eu tenho escopretão, tio. Vai secar esse correga. Oi. Tranquilo. Ó, oh, os lock vai escutar. Beleza. Ó, oh, manda. Oi. Oh, droga, esquece. Sai, sem máxio. Sai que o pai tá vindo. O rim Ó, Ah, teve na hora, tio. Ó. Oh. Nossa, senhora, dois do seu seu jubileu. ó, oh, olha aqui. Ô oh, meu, é a seringa Aparede tá vindo rápido. Ô oh, meu, e aí, tio, tá embora. Ô, oh, o camerinha. O um sentiu. Não agora não, é um momento crucial! Sai, sai, Sebastião! Ah. Nossa, tá caindo o um cara no céu, tô calmo pra caramba! Ô, oh, mas eu tenho tempo pra pegar um o link verde ainda. Né? Tem, claro que tem. Beleza, ó, tá. O Loki tá aqui, tio. Beleza. Um manda, manda no bico zóide, se você aqui, ó. Ai, Beleza, bicalma. Rapaziada, ô oh, parte do Lazareta, viu? Desgraçado. Estou calmo, pega mais munição da escopeta. Rapaziada, te, tem que ser estrategicamente, senão não passa. Tranquilo, ó. Rapaziada, estamos com 10 mil líquidos verde outra vez e tem mais altos aqui. Oh, meu Deus, metropolitana dos líquidos verdes, hein. Beleza. Rapaziada, tem um abacatão gigante ali, ó. Vamos pegar isso aqui também, hein. Ó, estamos bonito na cena. 11 e agora. Escopretão engatilhado. O rim tá bicando. Daqui a pouco a gente já usa. Ó, já pegamos mais dois paletinhos de fósforo, hein. É, é importante. É, não, não. Beleza, rapaziada, vamos, vamos esperar a vidinha dele encher um pouquinho. A gente já usa a seringa benta. Tranquilo. Oh, meu Deus! Olha o Frank Sinelson, olha. Lá de longe. E aí, Frank Sinelson? Ah, você tá de boa, tio? Rapaziada, já mandamos uma saudação pro Loki. Vou continuar com a escopeta. Oh, meu Deus céu. Oh, Eu passei pela ratoeira aqui. Na sorte, hein, tio. Nossa, você... o oh, oh, oh, cuidado com a mãozinha. Você é louco, tio. Rapaziada, você viu a picada que aquilo. dá? Ô oh, tio, pera, de -se, seu barriga! Ô, jogo. aonde que se seu barriga tava escondido? Ô, oh, meu Deus, seu barriga De boa? Não, essa não, essa explode Sai! Ó, Sa oh, é de gelo, tio, é de gelo Vale, essa aqui tá valendo M Manda de gelo nesse logo. Ah, seu barriga, eu vou congelar a barriga Ô, oh, meu, congelou a barriguinha do Loki, hein E aí, tio? <risos> oh, não teve graça nenhuma, em seu barriga Ficou sem aluguel outra vez, hein Tranquilo Rapaziada Vamos jogar sério esse negócio aqui, pelo amor de Deus, aí o cabineiro não tá afim de morrer mais uma vez. Beleza. Agora pode, pode acender a luz do busão? Pelo amor de Deus, hein? Ó, tem uma ratoeira gigante. Não caia nela, ó. Rapaziada, é tudo estrategicamente. Olha o tamanho da bomba direita ali, você tá vendo? A ratoeira te pega, a bomba explode. O que acontece? Já, já tem que ficar... Ó, antes de mais nada, tio, anti-tetânica. Diretamente vacinação no Mano Sebastião. Beleza. Rapaziada, não, não vou arriscar, tio. Deixa essas pecinhas bentas ali. Deixa ali, que não vai fazer falta. Se explodir, vai arrebentar com a merda. aí, nada engraçado. Rapaziada, o homem passou por aqui, hein. Ó, Web -ball. Vamos achar o homem que o cara ajuda nós, hein. Web Swing. Beleza. Spider Sense is tingling. Rapaziada, tem uma saída aqui. Só que sempre no vagão do motorista. Com certeza ele tinha lá laços... seus... Oh, peraí, jogo. Estou estando um passo, hein? Tem como voltar lá, não? Tem certeza em tem suprimento ali dentro, tio. Chá é, chá é Entra. Não. O baixa. você é podre, hein, tio? Plaseada. Prazer... Ah, o Leon daria mortal cair lá dentro do trem? Não, o baixa está com o um rizinho trincado. Ele não pode. Pera, vo, vo, vo, vamos parar o dia que ela vai jogar. Aí pra... O quê? Oh, rapaziada, já fizeram uma armadilha total aqui, tio. Apaga a luz. Ó. Rapaziada, olha o William Shakespeare aqui, ó. Oh. Beleza, demo um, um, um saluto pra ele. Ó, bombinha. Não vai explodir não? Explode aí. Explodiu uma explode todas, hein. O jogo. Ela não explode, não? Rapazinha, é, acho que isso aqui tem como... colocar? Colo Ô, oh, jogo! é <risos> <risos> o jogo é super mentiroso, hein. Explode quando o jogo quer. Ô, oh, jogo lazareto. Beleza, tá, tá, tá de... Boa! Rapaziada, eu tô calmo, eu tô quase queimando esse jogo, jogo lazarento, beleza, rapaziada, vamos tranquilo, ó, vai e volta, rapidinho, ó, oh, Sebastian, rapaziada, Sebastian é tão duro, pra você ir voltar, ó, ó, Pera aí. ó, oh, ó, olha aí, oh, olha essa jangabegada do cara ali, ó, jangabegou, entendeu? Até, até ele ir voltar, tio, dessa dancinha, você já levou três bombadas na cara, ah, oh, meu Deus, eu nunca esperto, beleza, rapaziada, continuando o mesmo sentimento de amor, eu nunca te amo. O Caverninha, vai, vai, vai, vai, pegar esse estrogomilho de abacate e continuar aqui, porque tá rolando altamente neblina. É a verdade. Ó, oh, escopetão na mão, engatilhado. Luz acesa. Para encontrar itens. Vai, tem que, tem que ir de boa, Vai de boa. Beleza. Rapaz, chegamos no local isso. Ó, Beleza, um oh, já chamo o trem. <risos> Lindo. Beleza. Rapaziada, será que tem outro caminho? Oh, meu Deus! Peraí, que jogo? E aí, tio? Oh, meu Deus, acabamos com a escopeta, hein? Só mais um tiro. Rapaziada, o tiozinho não deu chance, não, hein? Beleza, é aqui o local. Esquerda e direita. Ô, oh, meu, seringão! Ô, oh, meu, temos um seringão extra aí, ô, oh, meu, vai chover. Beleza. Rapaziada, será que tem como lá na... na, na cabine do... Não. do motorista? Não tem. Vamos descer aqui na amizade. Ô meu Homem-Atá zoando, hein? Ó, mais Fosfri. Mais estragomilho de abacate. Rapazinha, tem um local secreto aqui. Acho que vai ter que bicudar isso aqui, Será que o Sebastião quebrou só? Toca com... fogo, velho. Tem que tacar fogo, hein? Toca fogo. Frostfim. Beleza. Rapaziada, tá, tá, tá com cheiro de treta hum. grande aqui embaixo desce de boa. Na investigação ó. Já tem um Loki aqui Já, hein Ó O que? Nossa senhora, tio Monstro Wilson Ah, meu, oh, meu Deus Ele é forte, tio Ó Larga de ser Loki, tio Rapaziada, já estamos ligados No tamanho da treta que Nos espera. Beleza O cavernetal tá, tá subindo na cadeira aqui Ó Ó a cordinha dos monstros aqui ó. Se, se você mosca, tio Ó, já baixa a cordinha Já cai logo um Gordo do céu esmagando você. Beleza. deixar de item aqui, hein? Desbaratinado. Ó, a garrafinha do amor. Hum. Tranquilo, para pra direita. Que so... O que? Já tá aqui, tio! O monstro Wilson! Carrega aí, tio! Derruba ele, derruba ele! Aí, aí, ele é rápido ele é rápido! Ó, na perninha dele, ó. ó a perninha manca. Tem que ser a manca. Ô, perninha! Rapaziada, vamos vamos quebrar aí. Nossa Senhora, que é isso? Olha oh, aí, jogo. E aí? Oh, o jogo. Rapaziada, o cara tem a perna mais forte do mundo, nem treme. você pode tirar do joelho do cara, esse é esportista, hein? Rapaz, vamos pegar esse monstro viu, Apaga a luz Ele tá por aqui, tio. Primeiramente, vamos enfrentar, ó, oh, oh. será que ele é no chão, tio? Será que tem como tacar um fósforo nele? Ô oh, meu, eu já tive um queimado de cara Ó, oh, chegou a flipar Rapaziada, esse, esse monstro viu isso aí, é altamente periculoso Economizamos umas munição super importante agora, hein Beleza, rapaziada, pega rapidão esse estragomilho abacate Que ele já tá ligado Vamos analisar bem o local, tio Ó, oh, tá, tá rolando enforcado ali Será que tem como tacar fogo nele também? Se tiver como tacar fogo é de boa, tio Ó, oh, taca fogo nele, na, na moral Pera aí, tio Deixa eu tacar fogo nele isso, tio! Ah, já cai, tio! Já cai dobrando! Beleza, Ó, com licença, hein, tio! Com licença! Vamos ter que ir na, na moralzinha, hein, na investigação! Ó, tá, tá, tá rolando sintomas de. Sintoma de estar morto ali, hein! Ó, e apresentava sintomas de estar morto. É isso que tá morto mesmo. Tá rolando uns itens: garrafa, tá. altas garrafas aqui. Quer dizer que a gente tem que usá-las. Tá rolando eletricidade Será que tem como passar agachado? Vai lá e vê E aí, jogo? Será que passa agachado aqui Ou, ou vai pegar a franja dele? Será que tem uma só pra desligar? Alguma coisinha? Olha, eu acho que é aqui mesmo, hein? Vai, vai ter que passar pela franja Ai Isso, pronto O cara chega a flipar, eu Adoro esse foguinho B, manivelso. Ó. Apaga a luz. Vamos ficar de boa. Né? O cara chegou a flipar com o fosfinho. O Fosfim é bento. Não é qualquer frosfo não, tio. Vai achando que aí na sua casa você, quando aparecer um monstro e tacar o frosfo. Oh, Pera aí, jogo. Eu tô, tô tocando dentro dos caras aqui, meu. Pera aí. Ó. Antes de mais nada, munição. Ô, oh, ô, jogo. Que isso, tio? Rapaziada. Bem, estamos com um tiro extra. Ô, Jopá, de dar pipoca aí. <risos> então, um ratão <risos> ali, hein? <risos> Meu Deus, tira no rato, hein? Vai comer o um ratinho, vai comer. Cadê, Tete? Ai! Nossa, fez suco de rato. Rapaziada, vamos cair na cadeira lá? Simplesmente, quanto que a gente tem? 30 pratas. 14.400. VAP. Rapaziada, melhorar a arminha, por quê? A arminha é a única arma do jogo que você tem munição sempre. Então ela é muito importante, já gravou tudo, VAP, volta. Beleza, de volta. Bico da porta. Ó, oh, ó. Oh. Rapaziada, olha aí, tio. O ratinho tava escondendo a coleção dele aqui, hein. Tinha três em jogo, tinha três, hein. Eu vi três. Pai, o jogo mentiu, hein, escondeu. Um. Tranquilo. Ai, ah, já? Já, joga, escopeta? Qual que você quer? Deixa eu escolher. Oh, tio, ele é resistente. Os olhos, Ô meu Deus! Rapaziada, os olhos não explode, hein? Ai, aí. Aí troca ideia é melhor, ah, Ó, só, só pra ter certeza, tio. Ô, oh, meu Deus, o cara é duro de morrer, hein? Tranquilo, rapaziada. Vamos voltar pra arminha beta aqui. A gente acabou de equipar ela e viu que ela continua a bosta. Beleza. Tem uma porta aqui. Altamente sinistra. Beleza, não tem nada. Ó, oh, já cai ali pegando munição pro, pro sniper, hein? Tá pingando uns abacate na nossa cabeça aqui O que? É natação? Natação? Ixi! Pera tio <risos> oh, oh meu Deus rapaziada Tem um monstro muito maior do que poderíamos imaginar ali tio Fez o um monstro Wilson parecer um otário Foi, foi rapaz Foi Eu... mesmo Eu... Rapaziada é. tem um monstro gigante aqui hein Vamos de boa tio Apaga a luz que ninguém vê Rapaziada salvou hein Pode morrer agora Peraí, peraí, peraí, jogo Rapaziada não tem munição de escopeta Eu não curto Beleza, vamos... Ó, arpão, tio Tem arpão a rolê aqui pra usar Beleza Ó, tem um arpão reserva aqui O Sebastião já não corre ainda na água Tipo, vai ser é uma aventura legal Ixi Ai Tem jogo? Vai tomar no caneco Tem jogo, e aí? E aí? Tá valendo? Ah! Ah! Ah! Ai, boi, hein? Com amor assinado, Sebastian. Gente, vai ficar esse alarme até quando? Sexta-feira 13. Pera, tá vindo mais, hein? Ó, oh, tem, tem loco se mexendo no fundo. Pô, oh, ele tá vivo, tio. Vem cá, vem, vem trocar ideia. O cara curte voar, ele curte voar. Será que busca o ainda aqui? Hum. Nossa senhora, hein, tio? Oh, Ó, Adoro fazer priminho voar, vem. De novo, uma cabeça tem outra, tem outra cabeça ainda hein? Vamos pegar outra também, ó, ó. O que? Nossa, quantos tio desse Ai, vou cair tudo vou cair, na amizade, hein Mais Vai, tá de boa, hein? Nossa senhora, mais Ô tiozinho, vamos carregar isso aí, pelo amor de tals, hein? É a cabeça direita, tio. cabeça direita Isso Ô, meu Deus, Tá de pé, aí, tá de pé aí, Ele tá virando rápido, nossa Que habilidade é essa, tio Pera aí ah, ele queimou. Oh, oh, o jogo. Era só esperar eles queimar. O cabelo, isso foi ruim. hein? Rapaziada, eles relam da choque em mim também. Foi isso que eu vi? Se eles relam dá choque em mim também, vamos. Vou, vou contemplar de novo. Vamos ver. Rapaziada, é, é. Dá choque nos dois, tio. Ah, meu Deus. Pega o zoinho desse lock então, ó. Meu. Ó. Oh. Como é? é resistente, hein? o oh, zoinho, que zoinho é esse, tio? Esse aqui vai pegar, tio. Não tem como. Ó, oh, ó, oh. <SILENCIONAL> rapaziada, não sei se valeu a pena, não, hein? Xa é Vamos, pau, Ah, oh, meu Deus, rapaziada, já fritou o rim de novo. Temos a seringa benta aqui. Vamos esperar encher só mais um pouquinho. E a gente usa ela. Ação e diversão. Beleza, tranquilo. Caindo, caindo nos bequinhos aqui. Ó, gel verde pra direita. Bomba, deixa essa bomba aí oh, beleza, Deixa ela quietinha. Rapaziada, tem, um, tem um compartimento secreto aqui. Fica esperto, hein, ó. Beleza. Ele você tá uns passos aí meio sinistro? Vamos simplesmente queimar a teia do homem e ver o que tem aqui dentro. O Homem-Aranha tá escondendo coisas aqui, hein. Ó. Spider -Man, spider -Man, the Mas o que, que eu disse? Olha o tamanho do negócio ali, tio. Está... O jogo, pera, pera, pera aí, tio. Rapaziada, essa arma é visga, tio. Ó, oh, é minha visga. Tranquilo. Agacha. Olha o tamanho do gel verde, como Pô, oh, tamanho família. Milão. Mais uma chavinha. Rapaziada, não vai ter como mexer nesse negócio aqui. Deixa a bombinha aí quietinha. Beleza, de volta à água. Viramos à direita. Beleza, o perímetro está totalmente checado e comprovado. Aqui era a parte da bomba. Então... Vamos continuar. Vamo Rapaziada, tem zero tiro, mas a Snapoleta tá com cinco tiros. Já dá pra brincar de longe os caras, hein? Tranquilo. Granadinha, hein? Ó. Vamos ver, o caminho não usou ainda, hein? Rapaziada, vamos usar essa granada, pelo amor de Deus, hein? Beleza, mais dois sosfrim. Um fusível de caixa de distribuição. Um fusível de alta tensão de um, uma caixa de distribuição. Está intacto e pode ser usado novamente. O que acontece? Vamos guardar essa peça aqui a gente vai ter que usar ela mais para frente. Ó. Coletando. Rapaziada, o que, que vai acontecer que vai baixar a água? Vai, Sebastião. gire isso, com amor. Isso. Pronto. Vamos baixar a água e descer. Rapaziada, o, o rim do Sebastião está quase curado. Tem uns negócios aqui no chão, hein? Pelo amor de Deus, hein? Vamos levantar do nada, hein?